Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está mais uma vez no canal Stitch Games e hoje a gente vai para o segundo episódio da história e gameplay de Spider-Man Miles Morales. A gente completou 8% do jogo. Lembrando que eu estou jogando no PlayStation 5 e no... Uh, na, na dificuldade máxima. Beleza? Eu sou muito bom, né, cara? Isso é demais, né, cara? Você aperta o botão, cara, o load é instantâneo. Esse bando e as de uniforme, amanhã. Vou aumentar só um pouquinho o volume aqui. Uh, pontos de habilidades disponíveis. No último jogo, a gente ficou de habilitar as habilidades. Vamos ver o que a gente tem aqui. Uma exclamação aqui a gente tem. Aqui a gente tem. Aumenta a velocidade da geração de poder bioelétrico com ataques e esquivas aumentando a quantidade na barra, da, na barra Venom. E outra habilidade que a gente tem aqui, pressione L1 mais X para lançar inimigos próximos para o ar, desarmando-os e deixando-os atordoados por Venom. <coughs> Perdão. Eu vou selecionar essa aqui para carregar mais rápido beleza e aqui o que a gente tem quando for arremessar o inimigo pressione rapidamente, triângulo rapidamente enquanto arremessa para girá-lo girá e aqui é uma habilidade, deixa eu matar um bichinho que está me incomodando ah, pressione x ao tocar em um local após o impulso para aumentar bastante a distância da propulsão de local, não bacana isso aqui a gente já tem, então vamos embora onde a gente vai Cara, tá muito massa, velho. Joga teia com esse cara. Com o Peter já era legal, mas o Peter, ele era meio... Ele era meio mais durão, né? Sei lá. Era meio mais... Ele é mais... Molengão, sei lá. Molengão, durão? Tá meio estranho essa história, né? Então, bora lá. Chegamos em casa Tá com frio não Miles? Essa roupinha aí de like. Esse uniforme tá bem amador né Até cotoveleiro. Cara, a textura do jogo tá bem bacana né meu, você nota A textura do, da lã né, do casaco dele Vamos investigar o que tem no quarto aqui Ah, formatura Faz tempo que eu não vejo essa galera e que é aquele cara do meio o pai dele? Vamos ver o que tem aqui Que bom que o que vai ficar umas semanas A gente vai virar a noite fazendo Spider-Aparatos Ideias pra Spider-Trajes Não posso deixar minha mãe ver nada disso Girar, largar, beleza Igual o anterior <risos> O Pit me levou pra ver isso Amor, vida em ganho <risos> E eu também O que, que tem aqui na caixa? Tem um controle aqui Mas não é do PS4 Bom, Os caras colocaram até ali A, B, X, Y Lembra até o Cara, do Xbox Meio estranho a época Da buela Da abuela é Avó em espanhol, tá galera? Eu estudo espanhol Tá difícil de cair a ficha pelo menos a abuela, eu sei o que Não nosso O que tá trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon Ele tem que acabar pra eu poder jogar ah, Da hora Meu, a textura, os gráficos Estão muito bacanas, né, galera Tá tudo bem, derramou É só limpar rapidinho Tudo bem <risos> Não faz mal, cara Ai, essa não meu filho, que lindo Valeu, mãe Teremos visita hoje Pode arrumar o apartamento é, é, Por uma musiquinha, criar um clima Ah, é a Nádia Sério? sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho Muito obrigada pela ajuda, filho Alô? Nádia, já nos deram autorização pra amanhã? Bora lá, espera. Ah. Hum, nenhum disco. Ô mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu! Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Não? O que tem aqui? Ai, isso não... Ei, espera até a hora da ceia, por favor. Tá, mãe. Ô, oh, louco. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Nossa, oh, Deu uns 360? Ai, isso não acaba nunca. O cara deu um giro ali, meu 360. É claro que sim. Tá. É aqui que a gente tem que. Acho que a minha mãe ainda não isso. se instalou também. É valioso. <risos> Aquele papel de parede é a cara da abuela. Minha mãe comprou uns um 100 desses porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. O que, que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança. Opa, tem um um arquivo. Um do meu pai. Quem é Browler? Será que meu pai pegou o cara? Eu acho que isso aí é o tio dele, pelo menos no não no Aranha Verso. Se é Examinar. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava para tocar. Então é isso aí mesmo. Fazer a honra ali pro cara. Porque não tem mais nada. Borax com alvejante, borax e alvejante, alvejante com borax. Vocês não têm só alvejante, não? Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todo. Finn! Oh, consertei sua campainha. <risos> Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... Meses. Caramba, achei que tinha fazia uns 10 anos, é do jeito que o cara falou. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn, eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Hum. <risos> Sentimos sua falta, principalmente esse aqui. Nossa, ah. tem uma roda no clima aí. Finn, esse é o Genki, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki, essa é a Finn. Minha melhor amiga. <risos> é, além de você. Ah, é. Vocês venceram a feira de ciências no fundamental, né? Vocês fizeram. É... conversar de, de energia. energia. <risos> Igual. Que oh. ah, coincidência. É uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom, Natal à luz de velas? Eu juro que eu não quebrei nada quando eu a campainha. Eu nem? Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. Bora lá. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Ô, oh, maladrão. Opa. Tem gente no telhado, não posso ir lá Sim, o um todo Não olha pela janela Não olha pela janela Será que o Maio tá tendo sorte lá fora? Tomara que sim Os fogões elétricos não vão dar conta De salvar o jantar A bioeletricidade derrota o rino Mas será que salva o jantar de natal? Tomara que ninguém me veja aqui em cima Certo. Então, bom, Natal! Eu nem pensei nisso. Melhor eu voltar logo pra dentro. O prédio da polícia, não tem nada no anel. Com excesso, Nunca fiquei tão feliz de ver luzes acendendo. E fica de Eu não tava a fim de congelar nesse Natal. Distrai-los aí, Genki. Não tem nada pra ver aqui. Não tem nada. Vai, Genki. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente uh, tirasse uma foto agora? Tá agora... é Especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas! Ficou ótima, show de bola. Ah, oi, Miles. Ah. Quem tá com fome? Vocês podem sentar. Deixa comigo. Hum. Que cheiro bom. Hum. Cara, aqui é... Qual... Fim. Conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair. Mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Uh, falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. <risos> o seu irmão Rick ainda trabalha na Rockson? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. <risos> Falando nisso... Genki, você leva jeito com as redes sociais, pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro! Até meia-noite todo mundo já viu. Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxxon tem muita influência aqui, mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlem tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. <risos> É, você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim, não envia ainda. <risos> Vai alguma coisa com esses dois, aí. E aí, que que tá pegando? Como assim? Você tá meio, sei lá, distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então, suave. Você ah, odiou? Não. É só voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Lição de casa? Tá, eu te aviso. É um encontro. É, quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. <risos> <risos> <risos> hum, tem não, hein? Miles! Que? Acordado? Não. Então, eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ai, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei. Acordei. Já tá quase compilado. Meu, esse, essa máscara sobrando tá demais. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. A galera fez bem, né, meu? Só a tecnologia, no, tecnologia é o super-herói, né, cara? Olha ah, que da hora. Você não vive por fã. Muito treino! Já tem um mod para jogar em primeira pessoa, né? Desise para a esquerda para acessar o app Spider-Man, amigo da vizinhança. Esse é o amigo da vizinhança 1.0. Nele, as pessoas pedem ajuda direto para você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha, alguém fez um pedido seleciona a missão trens do Harlem e não perante na aba atividades. Vambora. Peraí. aí. Cadê? de um de Aaron Davis. Peraí. que? É o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não, não. Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. Ah! Muito bom, velho. Oh. Chegou O que tá acontecendo? Uh, olá Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man, aliás É, eu sei Eu sou o Aaron Davis Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central Estou indo Pera, pera Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele tá de férias. Mas relaxa, eu dou conta. <risos> oh! A torre... A torre dos Vingadores. Ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando! Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite, no Roxxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground... Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Se liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? <risos> eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando um fino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah, legal. É... Faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado Depois que meu irmão Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas E achei que esse emprego era um bom começo Dar zica nos trens no meu expediente Não vai pegar bem pra mim Bom, quando a gente arrumar eles Você pode falar pro seu chefe que você foi pro Aqui galera, o prédio do, dos Vingadores <risos> Eu vou fazer isso Boa sorte com o sensores Animal né Torre dos Vingadores. Cadê? Vamos pôr daqui aqui. Bora lá então. O cara tá muito massa jogar em 60 FPS isso aqui, cara. Vai lá, aranha. Vai, vai. Solta T aí, querido. Atrapalhado pra caramba, velho. Vamos rapidão aqui então. É nesse prédio aqui. Acho que é nesse prédio aqui, ó. Não, do outro lado. Caraca, velho. Ali, ó. Show, cheguemos. Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Vou achar onde tá. O bicho tá pegando aqui. Então um tá vindo para cá. Vou tentar a porta da frente Opa Passou Se os amigos ficarem desconfiados O ícone interrogação amarela Para ser eles vão investigar Caso veja o ícone vermelho De exclamação alguém avistou você ah, Alguém me avistou Então já era Preso os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Hum. Que tecnologia doida. Odeio fazer isso mas. mais. Hum. Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Aí. Mais tarde eu te ligo Essa parada da máscara, né? De Nossa. abrir e fechar o olho Isso fazer os holodrones que o criou. Bem bolado também, ficou bem bacana Persone para abrir o um menu de dispositivos Ó, oh, tem uma aranha ali agora Segura o dispositivo de holodrones para criar Sim. Beleza, desbloqueio novos dispositivos E aprimoramentos de dispositivos com fichas de atividades e peças avançadas. Legal. E ganho ficha de atividades e peças avançadas ao concluir atividades urbanas. Essa tecnologia tem uma única. Será que dá para rastrear? Que da hora. Hum. Parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. Ah, tem um monte, cara. Puta. O replay desse jogo é bem bacana, né? O uh, que que temos aqui? Segure para executar um puxão. oportunista depois de arremessar o inimigo com o combo. Corpo a corpo ou ataque Venom Cadê? Cadê? Como é que é? Ah tá, não gostei muito Tá, vou pegar aquela que você Ele dá o um golpe de cima pra baixo Que é ali um e o X pulo Venom, agora está disponível na lista de golpes Beleza, aí tem esses dois Não, ainda não tenho dinheiro <risos> Igual a galera, seguro R1 para ver a lista de dispositivos, o e aperta é e... Não. Não? Não, não. Ah. É. ah, Não posso vacilar, não, porque o oh, querido, a gente tem que parar de se trombar, hein. <risos> <risos> <risos> E esse cabelo aí, mano? Nossa, o cara é me arregaçando. Caraca, velho. Você tá louco? Só eu por enquanto, querida. Segura aí, segura a onda. Opa. Nossa, velho. Não pode vencer todo mundo. Fica de boa, hein, mano? O que tá por ti é inevitável. Não é com você. Eu Eu tô na cara. Não. Opa. Toma, querido. Quer dar brincar de murro? Toma, então, trouxa. Foi? Espero que, os que, nego... estejam funcionando. que negócio é frenético. Cadê? Alô? E aí, senhor Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trens. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground estava zoando seus sensores. Eu acho que. Underground. A Roxon usa o metrô para transportar no forno? A Roxon? O sistema do metrô foi feito para transportar gente. Não carros. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. É, então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas tipo aceitar esse emprego. Mas sinto falta dele do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Aí, ó. Talvez você possa ver ele de novo agora. Eles, sua família. Tomara, garoto. É, é, eu tenho que ir. Atrás do Underground. Não sabe nem esforçar, né, mano? molecaço de tudo, velho. Ele passa no meio das caixas d'água, cara Uma das coisas mais legais do primeiro Chegamos O uniforme dele já tá Arregaçado já Segura ali dois pra mirar Usar lançadores de teia ah, Beleza, Aí um fica disponível ah. para eu pegar e arregaçar Mais vitória para o Spider-Man <risos> Eu não consigo pendurar ali Pressione L3 para mostrar Abate Animal esse golpe velho Não, não Não, assim, é... não olha para mim, não olha para mim Beleza Ele é desequilibrado Para procurar inimigos ah, Sua modificação de visor permite que você marque alvos Boa. Agora posso rastrear isso. isso aqui é novo, não dava para fazer isso antes Útil Sai pombinha Vou pegar isso aqui Ele, ele não aguenta o cara, mano. Ele tem que puxar com quase cai. Nossa. Muito selvagem ali, apertou o botão errado. O que eu percebi? Vocês querem pegar o uniforme? Tô certo. Toma, trouxe. Caramba, o cara me acertou ainda. Tá preso. Opa, não me viu cascudo. Caramba, cadê? Nossa, velho, não te vi. É Já era. Uf. Recuperar minha vitinha Foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Tinker, o tio disse que é quem lidera eles. Andando igual, mano. O que, que tem aqui? Caramba, eles destruíram os controles. E aí, interage? Eu, eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? É, tem que ser. ser com a mão, eu acho que ainda com a teia você não consegue, mas beleza. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Beleza, o trem tem que ir para onde, para lá? Eu tenho que alinhar para ele entrar no túnel. Deu certo, quase lá. E agora? Tenho que ficar na frente dele. Opa! Aí, ficou bom. Agora os outros. O underground procurou as remessas de uniforme da Isicômetro. Eles estão querendo impedir o fato chegar na cidade? Será? Rapidamente, a parte servinho pra. Beleza, mais um. Beleza. daí. Preciso bloquear aquele. Beleza. Mais algum. Tenho que mover outro trem, igual o primeiro. Ainda, ainda não veio. Aquele perpendicular aos trilhos seria bom. Do lado tá errado, será? Acho que sim, né? E agora? Ah, usar as teias. para deixa eu subir aqui. Beleza. Tinha que puxar aquele que está no chão. Colocar na plataforma. Qual que tá no chão, cara? Esse aqui já tá aqui. Opa! Qual outro? Tem mais um? Esse aqui não é o EK. Acho que o Léo quer mesmo voltar a fazer parte da família. Tive... Como o Meu pai nunca contou o que rolou entre eles. Deve ter sido bem sério. O que tem que fazer aqui? Use as teias para gerar a plataforma e alinhá-la com outros trilhos. Aqui já está alinhado, cara. Será que é com esse outro aqui? Eu vou afastar esse trem. Achando estranho alguma coisa. Não, caraca! Vamos lá. Puxa pra cá. Puxa. Opa! Pronto. Fechou. Deu certo. Os três Beleza. Os Agora precisam de os três vagões em frente ao túnel. Feito. Mantém ah, ali. Ó. Dá o um choquinho ali pra funcionar mas não o gerador beleza ah, posso usar isso para alimentar os trens eu acho minhas teias são condutoras Hum. hum. ah, beleza Mano, esse cara ele é, fez curso no Senai, hein, velho, do eletricista isso Meteu o curso no cenário de eletricista, tá? manja muito. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica. Então bem, garoto. Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Peraí, eu tenho uma coisinha para você. Não é muito mais pra, pra mim. É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. Ele é muito molecão, velho. Oi, Miles. Cheguei na Europa. Vamos estar saindo... Nossa, ele tá na Europa, velho. Legal. Descobri uma conspiração no meu bairro. Calaço. É. Já tenho um plano? É. Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider-Man. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que ir. Vou cruzar o um oceano, mas... Tudo bem. Pode deixar. Ah! Valeu pelo presente. É demais. Hum. É. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou indo. Tchau molecaço Mano. Mano. Ó a uberiza... uberização, né? Virou uber. Uber do crime. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Infere ele assim que se acabar de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau. Bora, Spider. Bora. Botei na árvore, não, né, mano? Beleza, estamos chegando. Cara, o mais divertido nesse jogo é ficar fazendo isso assim. Vou ligar pra fim quando acabar de ajudar o tio. A dublagem é muito boa, né? Oi, senhor Davis. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra baixo. Segura aí. Porta. Tô louco velho Cheguemos a construção velho Canteiro de obra isso rápido precisamos de vocês Fica aí, querido Eles vão explodir a ligeira. inteira Não se eu puder evitar As bombas já eram, agora os caras Caramba, velho Tem mais nos trilhos superiores Eu cuido delas nossa, velho. Ah velho, o negócio tava, tava lá em cima, velho. Nada a, nada a ver. Mais nos trilhos superiores. Eu fui tudo delas. Calci nesse país. Ô, tá difícil, em subir, hein, Maria? Caraca. Vai, vai, vai, vai, vai. Fica aí, querido. Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Esses caras estão me batendo. Mais uma. É o seu filho. Caraca, eu tô dormindo no barulho, tô confundindo os botões. Ah é? Quer brincar de burro? Caraca, velho. A galera tá doida aqui. Caraca, velho. Tô ficando sem tempo. Caraca, velho. Eu tinha outra bomba ainda, mano. Oh, estúpido. Vamos lá. Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Vai. Mais uma. Cadê? Beleza. Agora é, agora é pau. O uniforme é transportado de trem. E hoje vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele fogo. Beleza. Já era? E esse cabelo aí, maluco? Ele Nossa, esses caras arregaçando os holograma. Hol Valeu! Valeu. Mandou bem, garoto! Os três voltaram, o underground já era. Bom trabalho! Difícil, é meu? O próximo trem chegará em 5 minutos Aí sim, hein meu? CPTM Resumo, Spider-Man consertou o metrô ele, ele fez um bom trabalho ainda foi, ainda foi recomendado Para abrir a página de trajes Vamos lá Use os recursos obtidos para criar uma nova modificação Basta selecionar a modificação e segurar X Uh, ataques após uma esquiva perfeita, causa 50%, mais por cento de, 50 por cento de dano por 5 segundos. Diminui o dano de ataques corpo a corpo em 25. Esse aqui. Gera uma quantidade pequena de saúde a cada golpe em inimigos atordoados, por Venom. Esse aqui. Uso de multiplicação para o Spider-Verse. Faço o traje equipado. Imitar a, a estética de uma terra diferente. Ah, porque veio no. Vou pegar esse primeiro aqui. Que veio no. Na DLC do jogo que eu comprei Que vem aquele uniforme do, do Aranha-Verso Você desbloqueou uma nova modificação Bote para desbloquear mais ou para equipar uma modificação diferente Pressione X para continuar Beleza Beleza Então vou com essa E o de uniforme Ah, são esses aqui ó, que eu comentei que Tem esse aqui do Aranha-Verso E tem esse aqui do traje do esporte. <risos> e, e tem o, o normal que é o traje do Mano Mas eu vou com o traje Que o Peter deu, né? Bora lá você tá bem, senhor Davis? Depois a gente troca pros bem. outros Graças a você Ah, olha, pega isso Um ano de passe de metrô pra você Valeu Eu acertei o nome? Como você... Não, tá bom, tenho que ir Pera aí, Miles Mano, também. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem Eu vi seus golpes naqueles fugitivos E você se esquivava direto Era como jogar basquete no parque Com você e seu pai Você era rápido E tá mais agora Relaxa Não falo pra sua mãe <risos> Promete Prometo Olha só Se seu pai te visse agora eu acho que ele ia surtar. <risos> ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa para alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta, quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Esse Adidas, ele é muito louco. Boa. Galera, vou ficando por aqui. A gente acaba agora praticamente... Ó, mais um nível. Nível 6 de habilidade. Um ponto de habilidade. Ah, com certeza. O trem é lotado igual daqui também. Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E eu volto... Com um terceiro episódio aí em breve pra gente. Em paralelo eu também tô fazendo a série gameplay do Astros. Então vou alternando entre uma e outra. E eu devo trazer também depois do Path of Duty Black Ops Cold War. Beleza? Então vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui!